Ó oh, galera, chegamos aqui dentro do Clash Royale, tem já presente pra gente, então vamos coletar esse presentão Baú Mágico da Arena Lendária e top demais de presente, Clash Natalino Isso mesmo, o Natal já passou, mas é um presente do pessoal, então bora pra lá, vamos jogar isso daí então Bora lá, Baú Mágico, sempre é bom né, Baú Mágico de grátis, pô sempre é bom né Bora lá então, estamos com ouro, mais Tesla, mais Goblins Lanceiros Recrutas reais, barril de esqueletos, tem que vir carta nova, não, lápide Espelho, não veio lendária e não veio carta nova, era o que eu queria, mano, mas não veio Ó, oh, galera, pra quem não tá sabendo, estamos ao vivo no Facebook, mano Estamos ao vivo no Facebook aqui, faço todas as lives de Clash Royale e todos os outros jogos aqui Então, quer ver live? É aqui, molecote Já curte a página aí, o link tá aí na descrição, hein, mano Bora lá, então Ó, ganhamos aqui o a nosso presentão. É, peguei até uma imagem atrás, alguma coisa assim, nada. Ó, temos aqui algumas recompensas. a recompensa não, algumas ofertas. 750 de gemas ali, ó. Um baú lendário e 50k. Temos aqui nossas gratuidades, né? E aqui a gente tem aquelas que a gente compra, né? Normalmente eu compro, tá? É, beleza, vai. Eu não vou comprar agora porque não preciso delas. Mas eu vou comprar essa daqui, ó. Vou comprar essa oferta natalina aqui, ó. Não, é batalha do ano novo, batalha no ano novo Vou comprar esse daqui, 750 pelo menos, 50k de ouro Mais umas cartas aí, beleza, vamos comprar aqui 750k de ouro, um baú do rei lendário Vamos ver o que vai acontecer, baú do rei lendário não, baú lendário só Baú lendário, eu pensei que era baú do rei lendário, é lendário Mas tá bom, tá bom, bandidinha pra gente Bandidinha pra gente, deixa eu ver se tem uma imagem lá atrás Nada de imagem Ô oh, Clash, pelo amor, antigamente vocês eram mais criativos Botavam umas imagens da hora e tal Pô, aí... Não sei não, viu Vamos abrir esse baúzito aqui pra ver o que vai rolar Tem baú de ouro aqui também Nada demais, nada demais Temos que coletar aqui as recompensas Então agora é a hora, mano Chegou a hora das recompensas do ano novo É isso, é isso Bora resgatar aqui ó, uma ficha lendária Ficha lendária Ficha lendária já na mão Um baúzito Um baúzito aqui, tomara que venha carta novas eu preciso do golem de Elixir e da curadora. Vamos tentar ver se a gente acha ela aqui, ó. Nada. Nada. Nada. Cura. Terremoto. Corredor. Nada, mano. Ah, não. Não é possível. Agora vamos aí no baú do rei lendário. Agora sim, moleque. Agora vai dar bom, mano. Se Deus quiser. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos escolher essa lendária. Vamos escolher essa lendária. Ih, bandida. Tá bom. Ah, não é... Ah, eu posso trocar, tá, tá, beleza Posso trocar, mas não vou, acho que não vou trocar não Vou deixar essa aqui, vou deixar essa aqui porque eu acabei de ganhar uma Então duas já, já ajuda, né Tá bom, vamos outro então, vamos outro então Vamos outro então Baú do Rei lendário Pra vocês, tenho sete trocas, hein Bora lá, qual vai ser Mago de Gelo 13, tá bom, não vou trocar não Tá bom, 13 barra 20 tá bom Mago de Gelo tá muito forte realmente Tá bom, tá bom, gostei Gostei, gostei, vou deixar aqui Bom, beleza, conseguimos aqui as duas e agora tudo que a gente fizer é extra Recompensa aqui, abrir baús, já ganhamos 50, mas é, é ouro, né? Quando vem assim é ouro Beleza, olha, nós estamos com 6 mil troféus Muita gente me pergunta, qual o seu recorde, Bruno? Qual, quanto você já chegou? Eu cheguei a 6 mil, cadê? 6.157 troféus, é meu recorde, não é tão alto Mas, eu tava pensando em tentar pegar nessa temporada, será que a gente consegue? Vamos ver, né? Vamos ver. E tudo depende da live de hoje, que eu estou ao vivo fazendo live agora. Mas tudo começa agora. Será que eu perco? Será que eu ganho? O que acontecer vai pro vídeo, mano. O que acontecer vai pro vídeo, não quero nem saber. Se perder, vai ver eu ficando triste. Se ganhar, vai ver eu ficando feliz. E é assim que funciona, mano. Beleza? Bora lá. Deixa eu ver. Tem aqui também o desafio também da Corrida dos Porcos. Hum, desafio da Corrida dos Porcos, hein? Olha. Isso aqui é uma legal pra gente jogar também, hein? Olha meus amigos, vamos fazer o seguinte, vamos jogar uma aqui no ranqueado, vamos ver se a gente vai dar sorte E uma no novo desafio aqui dos porquitos, Corrida dos Porcos Bora lá então, vamos torcer pra dar bom, o meu deck é esse aqui ó, Golem, Bebê Dragão, Lenhador, Bruce Sombria, Mega Servo, Clone, Tornado e Relâmpago Bora lá então, será que dá sorte? Só vamos Bora lá então, MM Lit, vamos ver se a gente vai conseguir aí pegar a vitória pela garganta, pela garganta Bora lá, bora lá vou, vou, vou ser ousado, vou ser ousado porque eu tenho tornado na mão Eu sempre acho que o tornado resolve alguma coisa Não sei se vai resolver, mas Tamo aí, achando que o tornado vai resolver alguma coisa Vamos ver se vai dar bom isso aqui Já deu ruim, já deu ruim Já deu ruim Então bora pro ataque ali Porque já deu ruim lá Então a gente vai pro ataque do nosso golem Tentar a força do golem Vamos ver se ele tem alguma coisa que ajude muito ali Vamos lá, eu precisava muito do relâmpago, mano. Eu precisava muito do relâmpago, mano. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Deixa eu ver. Vai dar um dano lá, tá bom. Vai dar um dano. Vai empatar a partida, praticamente. Praticamente. Vamos dar aquele relâmpago. Ah, derrubamos a torre, mas... Ficou vivasso ali, né? Ficou vivaço. Não era isso que eu queria, mas tá bom. Vamos lá, vamos tentar defender aqui, pelo menos pra... Não dá tanto dano ali na outra torre E a gente vai no contra-ataque Acho que nem precisava, nem precisava Mas, vamos ver se vai dar bom isso aqui, hein, galera Vamos lá Vamos ver se for anúncia Tem que ficar ligeiro, ele tem O problema é que não tinha Como não era LX x2, não tinha como utilizar Vamos lá, vamos lá Aqui acho que a gente defende Beleza Vamos lá, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer Ele já usou seu balão, então não tem balão agora O que eu precisaria era do relâmpago, né? Relâmpago O relâmpago era o que eu precisaria pra poder resolver a parada Vamos lá, relâmpago, vamos lá, relâmpago, é você, moleque Boa Boa Dá um relâmpago, dá um relâmpago, dá um relâmpago Boa Só pra poder não perder aquela torre, né Porque minha, a torre dele tá bem danificada Então pode ser que dê bom Puxa, puxa, puxa Boa Boa Boa Boa Já era, levamos Levamos Agora sim, moleque É isso que eu tô falando, é disso que eu tô falando, meu amigo É disso que eu tô falando, mano Muito doido, mano, muito doido Agora bora jogar Bora jogar agora o um novo desafio, o desafio dos porcão Bora lá, então Partiu nossa, Valkyria, mano. Valkyria. Hum, beleza. Pode ter fãs. Nossa, porquinho. porquinho. Porquinho, porquinho, porquinho. Hum, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver Hum, tá, beleza. Porcos com gigante. Gigante com porcos. Porcos com gigante. Vamos lá, pegamos o Id King do Kings of Night. Bora, partiu. Partiu, bora partiu Beleza Beleza, Beleza. Hum. Moro, moro, moro, moro. boa beleza beleza beleza beleza beleza vamos com muitos portos ali do outro lado agora eu quero ver agora eu quero ver agora eu quero ver moleque agora eu quero ver moleque partiu partiu partiu partiu beleza Beleza, olha lá do outro lado, olha lá do outro lado, hein Olha lá, hein, vamos pra cima, vamos pra cima, vamos pra cima Vamos pra cima, vamos tentar pegar três coroas ali, mano Três coroa é o objetivo, mano Três coroas é o objetivo, moleque Vamos lá, vamos lá, vamos lá Nossa, mano Vamos, Valkyria, vamos, Valkyria, vamos, Valkyria. Olha, olha o que tá batendo na torre dele Olha o que tá batendo na torre dele, moleque Olha lá, moleque, ó, oh, ó oh. Uh, <risos> moleque Cê é louco, moleque Deu bom, hein, deu bom, hein Deu bom, deu bom demais, mano Muito bom É isso, galera, então é isso, mano, não esqueçam Se inscreve aqui no canal, deixa aquele like E é isso, mano Muitos, Muitas alegrias pra vocês, beleza? Bom final de ano pra todo mundo Rapaziada, e é claro